Eu percebi que teve uma resposta que você foi dar, que você usou uma referência de Lucas. Eu não lembro exatamente agora qual foi o versículo que você usou uma experiência muito sábia de Lucas ali para encaixar. Porém, em nenhum momento você faz você faz referência a nenhuma religiosidade. Pelo contrário, Sim. você, de certa forma, dissemina a religião. E isso, de certa forma, causou muitos conflitos no início da sua carreira. no sua transformação. Estou certo sim. com isso? Porque você vinha de uma mentalidade cristã, Deus, eu tenho que ter um bom comportamento aqui para merecer algumas coisas e tudo mais, porém, você, hoje você tem uma visão mais ampla quanto a isso, porém, eu percebi que os princípios ainda, não simplesmente de um Deus, mas um princípio verdadeiro de existência, de universo, sim, permanecem no seu coração. Como que foi essa... Bem, não é o não é um princípio que permanece, é uma coisa assim, todas as pessoas que passaram, porque eu estudei todas as filosofias, então eu era, eu era evangélica, né, e eu sempre fui muito de entender, então eu não, não queria ler aquilo ali, falar ali, porque todo mundo leu. Eu li a Bíblia várias vezes, mais de cinco vezes, porque meu pai também me, ele chegava bêbado em casa e ele abria a Bíblia e a gente tinha que saber. Então eu tinha que ler, né? Então assim, eu, eu gosto da Bíblia, mas hoje a tradução da Bíblia a questão da, do arroz que eu te falei Jesus transformou água em vinho, Ele falou, meu, é vinho o pessoa acreditou que era vinho, era vinho eu acreditei que o arroz era bom para minha saúde e foi, Sim. então é a crença que te muda, não é a mensagem mas Sim. eu tenho muitas passagens da Bíblia que às vezes eu coloco, porque as pessoas às vezes é mais, acreditam mais no Jesus do que na física quântica hoje, Sim. eu não, não, não prego nenhuma espiritualidade, eu falo que a gente não é um ser separado somos energia somos energia, só Entendeu? Então, aqui é a energia condensada. É a mesma coisinha do gelo e da água. Então, o gelinho tá lá derretido, ele é a água. Quando ele é gelo, ele não deixou de ser água. E a mesma coisa é Somos energia aqui condensadinha, né? Mas se você olhar mesmo, eu mesmo, hoje, eu consigo ver já os pixelzinhos, os detalhezinhos, porque quando você tá na presença, fica olhando pro sol. É um exercício que eu gostava muito de fazer na Austrália, todo o pôr do sol ficava direto pro sol, assim. Você vai ver ao redor do sol, vai ver atendimento de tonalidade, vai ver que nem tudo é como a gente pensa que é essa loucura que a gente vive. Então hoje, é, como criadora mesmo de falar assim, eu sinto e amanhã o um negócio acontece, e que aconteceu tudo na minha vida assim, que eu chegou num ponto que eu fui o zero, e o nada e o tudo ao mesmo tempo, que foi uma experiência mágica, assim, pra mim, de enxergar que eu sou essa energia que tá aqui e tá em todo lugar ao mesmo tempo. Hoje eu falo, você não, a gente não separa. Então a espiritualidade que te leva pra você ficar lá viajando na maionese, fecha o olhinho e fica lá. É, para mim, uma válvula de escape para você enxergar a sua dor. Porque, por exemplo, se você está aqui, autoconsciente, olho aberto e sente aquela tristeza, você olha aquela tristeza. Fala: Oi, tristeza, tudo bem? Tô te vendo. Beleza, a tristeza desaparece. Agora, se você está com tristeza, pega a musiquinha de meditação, põe o fone de ouvido, o que, que você está fazendo? Um escape. Não vai entender aquela tristeza. Não vai vir aquela tristeza, ela vai vir mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Então assim, eu cheguei num ponto que eu, eu acho que eu entendo assim, que todas as mensagens são válidas, todas as mensagens devem ser colocadas na mesa e ver o que que isso realmente eu vou testar e vai fazer efeito na minha vida. Então a questão lá do Lucas que eu, que eu comentei lá, de exatamente você confiar no, no, no, na sua missão aqui. Entendeu? Confiar uhum. que você é maior do que qualquer coisa. Confiar que se você seguir o caminho que você tem que seguir, nada vai te acontecer, nada pode acontecer, porque você acredita que aquilo vai dar certo. Mas se você acreditar que você vai pegar o coronavírus, amanhã você está com o coronavírus.